Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é este blazer aqui que vocês tanto me pediram, ele é super simples de fazer, tem molde disponível no site do 36 ao 56, para fazer esse blazer aqui eu usei um crepe carolina que fica perfeito o caimento, gente... Por dentro eu usei também, olha, uma viscose e vocês encontram todos os tecidos lá no Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação para você poder adquirir este crepe carolina e a viscose. Gente, o crepe carolina é um tecido maravilhoso para fazer este tipo de blazer, tá? Ele não fica tão pesadão, então dá pra você usar em qualquer estação do ano... Ele tem elastano, então, fica super confortável. E para deixar ele mais charmoso, eu coloquei algumas pérolas aqui no ombro, isso é opcional, tá bom? Se você quiser aprender a fazer esse blazer super simples de fazer e com um molde disponível grátis, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então, pessoal, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um blazer... Tá, tá esfriando, né? Bora fazer aí uns blazers pra gente usar. Aí vocês me pedem bastante molde, então o molde tá disponível no site. Eu vou colocar aqui o molde e vou cortar no tecido e no forro. Se você quiser cortar uh, o seu blazer no mesmo tecido, você pode. No meu caso, eu não vou cortar no mesmo tecido, eu vou cortar ele no forro... Eu vou cortar numa viscose, tá vendo? A única parte que eu vou cortar mesmo no tecido é essa parte aqui da frente, que tem que ser cortada mesmo, que é a parte aqui da dobra, né, que vira pra fora. Então, tem que ser cortada no tecido. O resto do forro vai ser cortado, pra mim, no meu caso, eu vou cortar com essa viscose, mas aí fica a seu critério, tá certo? Então, eu vou cortar aqui com vocês no tecido e depois, eu, pra adiantar o vídeo, eu corto no forro, que é o mesmo processo, tá? Tá? A única coisa de diferença que vocês vão ver... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Aqui no molde, tá vendo que tem uma barrinha escrito forro? Então, essa parte onde tá marcada forro... Quando eu for cortar no forro, eu vou cortar com isso daqui dobrado, tá? Eu, e essa parte aqui, eu corto no tecido e emendo. Pra na parte de dentro, ela não ficar virando o forro para fora. Então, a única parte do forro diferente é isso quando você for cortar no forro. Por isso que se você quiser cortar no mesmo tecido e você tiver tecido suficiente, cortem porque fica bacana também esse tecido. Ele é um crepe carolina, mas ele é um, ele não é grosso, então fica bacana se você tiver tecido suficiente para fazer, tá? Eu não tenho. Se eu tivesse, com certeza eu faria, mas para mim não vai dar. Então eu vou cortar desta forma, certo? Dobra, quando eu for cortar no forro, eu dobro aqui, corto só até aqui e depois essa faixinha aqui eu corto no tecido e emendo para ficar um acabamento bem bacana, tá certo, pessoal? Bom, então, agora tá aqui, né? Eu vou cortar tudo aqui. Depois, eu já volto aí com um vídeo mais, menos avançado pra gente dar continuidade. Então, agora, pessoal, que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar o nosso blazer. Lembrando que todo o processo que você fizer com lado, você vai fazer no lado do forro, tá? A única diferença é que no forro não vai ter o bolsinho aqui que tem na frente. Esse bolsinho, eu já fiz ele, então, pra adiantar, e eu vou deixar o link aqui embaixo com um vídeo aonde eu ensino como fazer esse bolsinho falso aqui, tá vendo? Olha, ele fica desta forma... Por dentro ele fica assim. Eu vou deixar, então, o um link aqui embaixo para vocês fazerem esse bolsinho aqui, tá bom? Se você não quiser pôr o bolso, é opcional. Então, a gente vai pegar aqui e já vamos começar a fechar todas as partes. Vamos pegar a manga e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui, fechando a nossa manga. Fazer isso com as duas mangas, tá, pessoal? Vamos pegar aqui a nossa gola, deixa eu pegar a gola aqui, cadê a gola? Gente, aqui, ó. E vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura fechando esta parte chanfrada, esta parte aqui e essa parte chanfrada, deixando o resto aberto. Vamos pegar aqui a parte das costas, ó, vamos colocar... Lado direito... Tá com zoom isso? Não tá com zoom, gente, mas deixa eu afastar um pouquinho aí, ó. As costas que a gente cortou no meio, tá vendo? E vamos colocar... Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Aqui... E vamos passar uma costura aqui, olha, unindo aqui as laterais nas costas dos dois lados, tá, gente? Mesma coisa com a parte da frente, tá aqui. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido, ó. E vamos também passar uma costura aqui unindo as laterais da frente... O que que foi, meu amor? E aí, a gente já vai pegar aqui as partes da frente e vai unir também na parte aqui das costas, gente. Dessa forma, olha, unindo lateral com lateral, ó. Aí, vai colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura aqui, olha, unindo lateral frente com lateral costas, e também unindo o ombro, tá? Pra fechar aqui já o nosso blazer. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora que a gente já montou, a gente vai colocar a manga. Para colocar a manga, eu já até coloquei uma, eu vou colocar aqui a outra com vocês. Vocês vão pegar a manga e vão colocar, olha, lado direito da manga com o lado direito aqui do blazer. E vai alfinetar aqui na cava, tá vendo? Olha... Aí, você vai alfinetando, a manga, ela sempre é um pouco maior do que a cava, né, da onde a gente vai colocar. Então, você vai espalhando aí, ó, tá vendo? Até dar certinho, ela tem que encaixar, tá? Tá? É, se você achar que ficou muito maior a cava da manga, então, você dá uma leve franzida pra você conseguir encaixar com mais facilidade e depois você tira o franzido. Eu já tenho mais o hábito de colocar manga, já tô mais acostumada, então, eu faço isso na mão mesmo, sem precisar é, franzir a parte da manga, tá? Mas é normal a manga ser um pouco maior do que a cava da onde a gente vai encaixar. Então, agora é só ir pra máquina e passar uma costura aqui, tá? Que daí já vai estar... O nosso blazer já vai estar montado e você vai fazer o, o mesmo processo com a parte do forro, tá certo? E aí, eu já volto aqui, então, pra gente começar a já embutir um no outro. Então, agora, pessoal, que nós já montamos tanto a parte aqui de cima como, como a parte do forro... A gente vai, primeiramente, encaixar a gola. É, e daí, a gente já vai continuar embutindo tudo, ok? Ok? Então, aqui está a minha gola, tá vendo? Aqui é a parte que fechamos, aqui é a parte que está aberta. Vamos vir aqui, então, no lado do blazer. E vamos colocar aqui, olha, essa parte aqui, ó, que tá aberta. A gente vai colocar aqui assim e alfinetar. Aí, depois, eu vou vir aqui com o meu forro. E vou colocar aqui também em cima, já pra fechar isso daqui tudo, ó, tá vendo? Dessa forma, ó, coloquei em cima. E aí, eu vou alfinetar isso aqui tudo junto, já vou passar uma costura só pra ficar tudo embutido, tá? Aí, gente, ó, ficou dessa forma. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Só passar uma costura aqui, ó. Vou passar uma costura aqui até essa parte aqui, porque senão vai ficar ruim da gente virar. Por quê? A gente pega, costura essa parte, dá um piquezinho pra conseguir puxar a gola e dar continuidade. Então, eu só vou passar uma costurinha reta aqui nessa parte aqui. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que faz o processo de virar a gola, tá? Então, olha, eu costurei essa parte somente até aqui, tá vendo? Agora... Pra mim conseguir puxar a gola aqui, ó, tá vendo que fica ruim de puxar? Então, você tem que dar um piquezinho aqui. Então, você vem aqui. Você dá um piquezinho aqui, ó. Bem aqui onde terminou a nossa costura, tá vendo, novo? E aí, você vem aqui por dentro e puxa a gola, que daí você consegue trazer ela pra cá, dessa forma, ó. E vamos, novamente, aqui, acertar aqui. Ó. E passar uma costura agora pra gente embutir toda essa parte da gola. Eu faço a primeira parte da gola, aí depois eu dou continuidade na... em todo o blazer, tá? Porque essa parte da gola aqui tem que ficar bem certinho. Então, ó, vem aqui. Do, na outra ponta, você vai fazer o mesmo processo, tá? Você vai... Você, primeiro, você fecha a lateralzinha. Aí, você vai lá dar o pique. Porque senão, gente, vocês vão ficar... Pa... Vocês vão perder maior tempo se vocês não fizerem isso. Se vocês forem direto, não dá certo não, tá? Então, vocês têm que ir fazendo processo por processo pra dar certo. Ó. Vou fazer já outra ponta também. Vem aqui coloco aqui desta forma igual a gente fez do outro lado aqui aí alfineta e depois você vem com a parte de cima e já coloca aqui para fechar tudo junto vem aqui com essa parte Certo? Então, agora, primeiro eu vou fazer essa parte aqui de novo, dar o piquezinho e aí eu fecho aqui toda a parte, olha, com a gola, tá vendo? Ó, daí depois é só vir aqui e fechar tudo junto aqui. Isso na verdade, você já pode... Tá? Então, vamos fechar aqui e depois eu vou ensinar vocês a dar o um acabamento na manga, tá? Que a gente tem a manga também... Antes de fechar todo o blazer. Então, gente, eu vou fazer esse processo aqui, só repetir aqui o que a gente fez desse lado e fechar aqui na máquina, tá? Agora, pessoal, a gente vai embutir, ó, já, tá vendo? Fechei a gola toda aqui, ficou certinha. Agora, a gente vai embutir a manga. Tá todo aberto ainda, tá? Ó. Pra embutir a manga... O pessoal tem bastante dúvida. Então, eu sempre falo assim: quando vocês têm dúvida de como fazer o processo, vocês fazem o quê? Coloca do jeito que tem que ficar e segura e vira. Vou mostrar como. Eu sei que, para mim, embutir a manga, eu tenho que enfiar o forro dentro, certo? Do meu blazer. Então, aqui, olha, tá as duas pontinhas aqui do forro, tá vendo? Sem costurar. Eu sei que vai, na hora que eu costurar, como que vai ter que ficar? Ele tem que ficar assim, o acabamento. Este lado virado pra dentro e este lado virado pra dentro. Pra ficar embutido. Então, ele tem que ficar uma costura assim. Não é assim que eu tenho que ficar? Então, quando você tem dúvida, você segura. E aí, você vem aqui e vai virar isso daqui, ó. Eu tô segurando com a outra mão, tá, gente? Vocês vão puxando aqui, ó. Ó, saiu aqui. Então, eu se, tá, tô segurando aqui, ó, minha mão tá aqui segurando. Então, agora eu sei que pra mim costurar e ficar embutidinho, eu tenho que costurar dessa forma, tá vendo, ó? Então, eu vou costurar aqui toda a volta, fechando a manga. Então, primeiro você tem que embutir as mangas, pra depois embutir o resto. Pra virar isso daqui, deixa eu pegar um alfinete. Como ele vai ficar todo embutido, pra virar isso daqui, você tem que deixar uma aberturinha no forro, tá? Então, vou até mostrar aqui, olha. Eu deixei... Ah, depois eu mostro aqui pra vocês. Eu vou só passar uma costurinha aqui, gente, fechando aqui, ó. Eu já fiz do outro lado, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como que ficou. Ó, já fiz aqui desse lado, tá vendo? Ó, fica desse jeito. A hora que você vira... Olha que gracinha que fica o acabamento, tá vendo? Então, eu já sei agora como que eu tenho que costurar isso, eu vou pra máquina, só passar uma costurinha para fechar isso daqui, tá, gente? Então, agora, pessoal, antes de fechar, eu coloquei aqui esses botões que vocês também encontram no saio de saia. Na verdade, ele não vai ficar como botão, vai ficar como enfeite mesmo, vai ficar parecendo dois broches. E como eles são colocados com linha e agulha, eu coloquei antes para não parecer, tá vendo? Tá vendo? Então, agora que a gente já embutiu as mangas, a gente vai embutir o blazer, fechar ele. Então, nós vamos pegar e vamos colocar, ó. Vai deixar a manga aqui mesmo, ó. Aqui no forro, eu deixei aberto pra mim poder virar o meu blazer depois que eu embuti ele. Eu vou colocar, então, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou agora terminar de fechar o blazer. Gente, só passar uma costura agora, olha, de fora a fora, não tem segredo. Fechando o blazer, terminou de fechar, vai vir aqui, olha, por esse buraquinho que eu deixei, tá vendo? E vai virar ele todo pra fora, e aí ele vai ficar inteiro embutido. É só passar uma costura na máquina de fora a fora, então vocês vêm pra máquina comigo. Então, tá aqui, pessoal, o blazer finalizado. Eu acabei tirando aquele botão daqui, mas se você quiser colocar, fica a seu critério. Se você quiser colocar também um botão, também fica bacana, tá? Pra fechar ele. Eu não vou colocar, eu vou deixar ele abertinho. Eu adorei o resultado. Gente, esse tecido é maravilhoso. Olha por dentro como que ficou. Aqui, olha, eu não fechei ainda, você tem que fechar com pontinhos na mão. Você pode fechar na máquina também, se você preferir. Aí, fica a seu critério, tá?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 Pode deixar que eu vou trazer sim, inclusive com tecido lá do saia de saia que ela já me enviou. E eu vou fazer uma parca aqui pra vocês. Eu trouxe o blazer porque eu estava devendo o molde do blazer pra vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.